já fiz aquela alteração, eu no vídeo anterior mostrei que aqui o conector estava a bater em cima, do alumínio fazia com que passasse a vibração para baixo eu fiz ali aquele corte ali naquelas peças, tirei alguns milímetros ou se vocês não quiserem tirar milímetros ou se vocês tiverem aquele kit, vou deixar aqui assim um card na descrição aquele kit onde eu tenho porcas e parafusos, podem usar esse também põe ali uma porca, põe ali um parafuso, cortam ali o excesso e já ficam com isto mais baixo. Agora foi a única alteração que eu fiz, da altura. Esqueci-me de dizer que estes fios são de silicone, borracha muito mole que podemos manipular facilmente, sem querer qualquer tipo de atrito aos motores. Agora sim, fazer aqui o duelozito entre os dois gimbals. Ora, começando aqui a batalha, pelo mais antigo, ao pesar, está a 199 gramas, o mais recente, pesa 164 gramas, há aqui um ganho, um pequeno ganho em relação ao mais antigo, agora vamos mais um, mais um duelo, em termos de alturas, se colocarmos isto, mais ou menos assim, para mim, os dois são da mesma altura, não há grande diferença entre um e outro. As diferenças maiores são mesmo aqui os motores, por terem um corpo maior, enquanto este tem um corpo muito mais pequeno. Quase dá para fazer dois motores num só. Tirando isso e deste ser um bocadinho mais leve, não há assim grandes diferenças. As placas controladoras são iguais eu podia agora falar do software mas o software é igual nos dois eu já alterei os parâmetros deste e não sei quais eram os parâmetros de de origem podia fazer reset mas já não era a mesma coisa estabilidade um com o outro porque depois esse tipo de funcionamento tem a ver com a configuração e eu como já alterei esta configuração desta podia estar a ser injusto em relação a esta podia meter as duas configurações iguais e assim tinha a certeza de ganhava de um para o outro e agora como também não tenho drone e o meu primeiro drone agora fez submarino deixo ali o card a falar sobre o assunto não tenho drone para conseguir testar os guimbos no ar os, os drones que tenho são os de corrida e o TBS mas o TBS ainda não está a funcionar 100% tenho usado como teste os dois são em alumínio prateado Onde foram alguma CNC a cortar, mas dá para notar que alguns componentes são mais leves do um que os outros, como por exemplo aqui a parte de cima. Eu até vou fazer um teste, vou tirar aqui as peças de uns e de outros e ver quanto é que elas pesam. Ora, o guimbo mais antigo, a peça de cima pesa 13 gramas do guimbo mais recente, pesa 16 gramas este está a ganhar por 3 gramas, vou passar esta para aquela este vai ficar para ali o que é que há mais assim, ora, esta peça aqui o olho, Penso que é mais leve do que esta porque esta é mais grossa e os cortes são mais ou menos idênticos o que é que nos resta mais? Estas peças onde agarram os motores não as posso tirar porque elas são diferentes. Mas posso tirar aqui estas peças, por exemplo. desencaixa aqui o fio. Aqui o sensor, tanto dá num como no outro. Por isso não o vou descolar. Mas pode estar às vezes aqui um bocadinho colado. Ora, Continuando a fazer a comparação, este que é o do velho, pesa 9 gramas, este que é o do novo, pesa 11 gramas. Quer dizer que este é mais pesado, vou passar tudo mais pesado para este lado, o mais leve vai ser para este. Assim, mais peças, não consigo alterar, mais numa peça. Já me esquecia. Quando o vosso gimbo chegar, tanto este como este, a primeira coisa que vocês têm que fazer é dar um aperto a todos os parafusos. Porque eu notei que quando chegaram eles vinham soltos. E se uma pessoa não der aquele aperto saudável, ele pode com a vibração desapertar no ar e depois cai-nos a câmera. Que é muito idêntica a esta. Agora, vou fazer a montagem, para ver quanto é que eu ganhei de peso em trocar algum material. Agora, ligamos aqui a ficha. Agora vou ensinar aqui uma técnica, para conseguir colocar estas borrachas facilmente. Porque se começou vier aqui com a mão, e andar aqui a tentar... Isto demora um bocado, uma só assim um bocadinho aflito para conseguir encaixar. O que eu faço é, pego assim numa linha, e eu até confio Deste dá para fazer, ou mais fino, quanto mais fino, melhor. Agora chego aqui, dou ali uma volta. Como vocês estão a ver deste lado. Agora, se eu puxar assim um bocadinho, tarde que não é para puxar para rasgar isto tudo, senão isto rasga. Pronto, fiz um bocadinho de força e ele automaticamente encaixou muito simples. Tal. Muito simples mesmo, fazer com aquele sistema da linha. E agora vamos ver com quanto é que ficou o guimbo. Ora, ele pesava antes 164, e agora pesa 159, já ganhamos mais umas gramas isto um grama aqui menos grama ali no final o nosso drone fica mais leve e com mais autonomia que é o que queremos ter um drone leve e com bastante autonomia então, este Agora fazer o mesmo neste fazer a montagem neste claro que este agora vai ficar mais pesado eu como tenho dois gimbos já pensei este aqui antigo fazer um sistema de gimbo para o telemóvel para fazer alguma filmagem aqui assim para o canal, tipo vlog, para a câmara não tramei não muito ora, depois de montado, 199, agora tem, 211 ora, também não há muito mais para falar sobre eles são gimbos muito idênticos este é um pouco mais leve do que este funcionam com o mesmo software funcionam para o mesmo tipo de câmaras e sempre dá para fazer alguma troca entre eles, de algum tipo de peças, para ficarem mais leves. Ora, isto também agora, vai depender do gosto de cada um, se gostam de ter este no drone, ou terem este um bocadinho mais pesado no drone. Assim, pela robustez, uma só olha e prefere sempre este, que este é um pouco mais robusto. Que este aqui, uma só olha, parece mais delicado. Mas o funcionamento deles é igual, é mesmo... A questão de querer um drone mais leve ou um drone um pouco mais pesado, mas mais robusto. E continuem a seguir o meu canal. E até já!